Antes das letras, antes da escrita, havia pictogramas, pequenos desenhos que transmitiam ideias. O santo nome de quatro letras já foi o santo nome de quatro pictogramas. Descobri agora, fiquei fascinado, tenho meditado dia e noite tirar significados e proveito. É uma forma de foco, de contemplação, de adoração, de invocação do santo Pai Santo do Céu. Primeiro desenho, um braço com uma mão voltado para cima. Segundo desenho, uma figurinha com as mãos e os braços ao alto. Terceiro desenho, uma vara com dois biquinhos que era posta no centro das tendas. Sem isso, as tendas colapsam. último desenho, também uma figurinha com as mãos ao alto. O que isto me transmite é o criador, mas já não está a criar, assim seria a criar. Está a descansar, está a olhar para a criação, está à espera do nosso amor, da nossa atenção. É o centro de tudo. Nós temos que nos pôr debaixo da mesma tenda. Olhar, amar, invocar, contemplar, servir, obedecer. É estar juntos.